Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, não foi por falta de aviso. Mais ou menos há 10 anos, em Budapeste, o Governo húngaro, numa sexta-feira à tarde, quando o Parlamento já tinha ido de fim de semana, entregou uma lei que alterava a Lei Eleitoral Húngara. Na semana seguinte estava aprovada. A partir daí, não houve mais eleições livres e justas na Hungria, reconhecido desde pela OSCE, à Freedom House, a todas as organizações que monitorizam esta situação e tanto não foi por falta de aviso que no passado dia 15 de setembro o Parlamento Europeu, por uma maioria de dois terços, ou mais de, aliás uma maioria de três quartos, votou que a Hungria já não era uma democracia plena. Todo o resto na União Europeia resolve-se, ou é um problema técnico, ou é um problema logístico, ou é um problema que precisa de nova legislação. Agora, se a União Europeia deixar de ser um clube de democracias para ter no seu seio um Estado que mina diretamente os valores e os objetivos da União, não se resolve. É um problema existencial. Ora, o que é que o Governo fez ou faz? Esta é a grande questão, e aliás é extraordinário, que tínhamos estado aqui, falou o Governo, falou o partido que sustenta o Governo, falou o maior partido da oposição e não mencionaram este tema. Os vossos colegas eurodeputados do PS e do PSD votaram todos por dizer que um Estado-membro da União já não é uma democracia. Passa-se por este tema como uh, cão por vinha Vindimada. Não, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, é verdade, senhores Deputados do Chega, os vossos amigos da extrema-direita não votaram isto porque evidentemente são, aliás, mas tiveram, mas sabe, mas sabe uma coisa, estiveram em boa companhia porque quem votou convosco foi o PCP. Talvez não soubessem, mas podem-se informar. A questão é esta. O governo português tem duas vias de ação. Ou utilizar o artigo 7, tem todo o direito de procurar aliados para o fazer, ou iniciar o artigo 259 do Tratado de Funcionamento da União Europeia e ir para o Tribunal de Justiça da União Europeia. Pode fazê-lo sozinho. A pergunta é: por que é que não o faz? Muito obrigado.